Olá, aqui é o Bruno Pérez esse é mais um Guia de Marketing e hoje a gente falar sobre público alvo. Tá preparado? Solta a vinheta, malcolino! Um Olá, bem-vindo a mais um Guia de Marketing e só vamos falar sobre público-alvo porque isso é tão importante vamos lá primeiro o que é público-alvo público-alvo é uma parcela da população que está mais conectada que tem um perfil mais próximo de comprar e de gostar do seu produto ou do seu serviço e como você vai entender e descobrir qual é o seu público-alvo já falamos no vídeo que deve estar aqui em cima aqui sobre benchmarking você vai conseguir entender qual que é o público que vai estar mais predisposto a comprar o seu produto você precisa entender tenha é mais próximo, de querer de ter mais interesse com o seu produto, vamos dar um exemplo, por exemplo, uma amiga minha tem uma escola de dança, é, ali ela já existe há algum tempo, então analisando as matrículas, analisando as pessoas que procuram ela diariamente, ela sabe que o público-alvo dela, é, ele existe em, em, em setores, então por exemplo, alguns cursos é, de, na parte de jazz, na parte é, de dança de salão, são meninas, de mais ou menos... 15 até 18 anos que procuram ter aula durante semana, em dias de semana. Dança é, de salão à noite. O público alvo dela são homens e mulheres entre 35 até 40 anos. Então ela entende qual que é a parcela da população que ela vai poder se comunicar, que ela vai conseguir entregar um produto mais próximo do que ela precisa, do que o público precisa. Lembre-se sempre, o marketing ele vai entregar, ele procurar entregar um produto ao seu consumidor, então você tem a sua empresa o seu produto ao seu consumidor analisar esse mercado vai fazer com que o seu produto seja entregue seja vendido sozinho para o seu público-alvo então você precisa descobrir qual é a idade do seu público-alvo, qual é o sexo dele onde ele mora entender quais são as necessidades dele então pesquise muito qual é a, a demografia da sua região é, onde estão essas pessoas que estão mais próximas é, do seu produto, que estão mais próximas ao seu público-alvo você coloca isso num papel, mais pra frente a gente vai falar sobre personas, sobre estratégias, mas você nesse primeiro momento precisa identificar com quem você está conversando. Um outro cliente meu é uma agência literária, então quem são as pessoas hoje que estão procurando publicar livro? Óbvio que todo mundo talvez queira publicar livro, mas. Tem ali um público alvo, um público mais certo, um público mais específico que você vai ser mais fácil de vender o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Então, você entendendo isso, você vai ter um custo menor de aquisição, vai ser você vai ser muito mais fácil para você se relacionar com esse público. Lembre-se, é manter um relacionamento com o público que você sabe com quem você está falando é sempre muito mais barato e muito você vai ter muito mais resultados do que ficar atirando para o nada um tiro de canhão em um público muito grande vai ter um custo muito mais alto de marketing com campanhas muito mais caras você vai ter que fazer muitas e muitas campanhas quando você identificar com quem você está falando e por quê, pensa muito nisso quando você conseguir isso tudo que a gente vai falar daqui para frente, estratégias digitais, campanhas, Facebook, tudo vai ficar mais barato e mais assertivo. Se você tem mais dúvidas, entra no meu site, link está aqui embaixo, bperes.com.br, que lá tem várias explicações sobre o público-alvo. No meu Facebook também, facebook.com.br, barra Bruno Pérez Oficial, tem vídeo sobre o público-alvo e tem várias informações lá também. Esse foi mais um guia de marketing, espero que você tenha gostado, eu vou deixar aqui do lado o vídeo sobre benchmarking, que eu acho que pode agregar bastante nas suas estratégias. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, o Facebook mudou, né? está aqui embaixo agora. E se você quer receber o guia de marketing todas as terças e quintas no seu celular ou no seu e-mail, tem um sininho aqui, você clica, ele vai ficar com umas setinhas e você vai conseguir receber isso semanalmente. Se você gostou disso, deixa uns comentários, vamos conversar sobre marketing, sobre público-alvo e te vejo nos próximos vídeos. Muito obrigado!